Muito bem, gente, muito bem. Estou de volta, estou de volta a pedido é, a pedido aí do pessoal, né? Inclusive nosso amigo Sérgio lá de Campinas é, ele pediu aí para mim é, dar umas instruções, aí como é que coloca a foto no site. Mas eu vou aproveitar, né? Essa videoaula eu vou, eu vou fazer primeiro. É, ensinar para você como é que você resolve aquele problema né, do horário de verão, tá dando em todo, todos os computadores aí do Brasil, né? Que as máquinas estavam preparadas para o horário de verão. É, o presidente cortou o horário de verão, graças a Deus, tudo indica, nunca mais vai ter essa praga. E agora as máquinas ficam mudando de horário automaticamente, né? Dando dor de cabeça pessoal, né? É, eu mesmo, que quase que eu, eu fiquei doido aqui, né? Até. Até perceber o que estava acontecendo. Mas eu vou dar essa dica para você, né? E vai eliminar praticamente aí o problema. E depois eu vou ensinar o Sérgio também a, a trocar as fotos lá do, do site da comunidade.net. Vamos lá, gente. Aquele abraço, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, obrigado aí pela presença, né? É, por estar, estar assistindo a mais uma aula do professor Boina. Lembrando a todos que eu estou toda manhã na Saudade do Sertão, de segunda a sexta, e isso toda manhã que eu posso, né? Ultimamente, é, não estamos fazendo mais a semana toda, né? Mas de vez em quando nós estamos lá, na Rádio Saudade do Sertão, das 7 às 8h50 da manhã, no www.radiossaudadosertão.net. Vamos lá! Gente, vamos lá, vamos acertar essa situação do, do horário de verão, então? Vamos lá, sempre fica adiantado uma hora, é, o, o computador já está... Já está programado, né? então ele deixa adiantado uma hora por causa do famoso horário de verão. Então você vem aqui, ajustar hora, presta atenção aí, ó. Ajustar hora, né? É, deixa eu ver aqui quem mais, mais alterar fuso horário. Preste atenção aí, ó. Muito fácil. Você clica aqui, alterar fuso horário tá vendo aqui ó ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão essa enxaca aqui que tá te dando trabalho é ah, ah, diz, é desprograma aqui tá vendo aqui agora clica ok muito bem e agora você vem aqui nessa plaquetinha aqui em cima ó tá vendo aqui ó horários pela internet. Alterar configurações. Agora atualizar o relógio, né? Tá vendo aqui? Exatamente. OK. E clica OK aqui travês. Tá vendo aí como é que é fácil? Resolver essa nhaca. Tá resolvido, né? Se você prestou atenção aí, já acabou o problema, tá bom? Muito bem, vamos lá para o, a comunidade.net Ensinar o, o Sérgio lá de Campinas né? Como que coloca aquele banner é, Um abração lá para o Sérgio E para o pessoal da rádio fiéis em Cristo O que, que eu fiz aqui? Acho que eu fiz bobagem, né? É, não, acho que não, né? É, agora me perdi todo é, Me perdi todo agora, Deixa, deixa, eu acho que só abrir aqui essa página Eu não sei porque está demorando para abrir assim Tá, vamos lá agora, agora sim, né, vamos lá, comunidade.net, é só eu abrir aqui, é, tá um pouquinho lento, né, comunidade.net, comunidade.net, você clica aqui e tá, tal, vamos lá entrar aqui, isso aí é para os nossos clientes, né, é para os nossos amigos aí que são parceiros nossos. Deixa eu ver, criar site, editar site. Vamos entrar aqui, Ribeirão, Ribeirão Online, Ribeirão, não, Ribeirão News, né? Vamos entrar no Ribeirão News, para fazer um exemplo aí para o Sérgio, vamos lá. Entrar agora, vamos ver se entra nesse aqui, que eu nem lembro que eu tinha isso aqui. Tá, entrou né? Muito bem, Sérgio. Ó, presta atenção aí, Sérgio. Olha aonde você vai aqui para poder colocar uma foto no site. Preste atenção. Nós vamos procurar aqui é, gestor de imagens. Tá vendo aí? Gestor de imagens. Tá meio lento né? Mas eu acho que é porque tá usando um punhado de página. Ó, adicionar imagens. Eu vou colocar qualquer uma aqui, depois vou ter de tirar, evidentemente. Mas eu vou colocar essa aqui, o logo da nossa rádio, né? Pronto. Agora, tamanho não permitido, tá certo? O logo tá muito grande, vamos pegar uma, um menor, né? Vamos pegar o um menor, que tem de ser menor. É, deve estar tá com alta resolução, né? Por isso que não, não foi permitido. Vamos pegar esse pequeno aqui, então, né? Olha aqui. Tá, agora iniciar o envio. Muito bem, enviou, né? Vamos aqui abrir a pasta. Tá vendo aqui? Ó? Tá aqui. Agora vem aqui e copia o endereço de cima. Tem dois, mas você copia o de cima, viu, Sérgio? Agora, por exemplo, se você for colocar isso aqui lá na primeira página. Vamos lá. Vamos lá onde estamos aqui, editar coluna, não editar página, editar página, tá vendo aqui? Lá na frente vai ser aqui ó, início, editar, tá vendo aqui? Agora nós vamos aqui inserir imagens, às vezes o som... É, some um pouco gente que eu estou fora da, da, da, do alcance do microfone meu microfone é de estúdio e ele não vem na não vem na, no, na manga da, da camisa né? igual os outros olha aqui ó tá vendo aqui ok a imagem está aqui né eu creio que lá na frente essa imagem vai ficar um pouquinho grande mas aí eu posso dar uma ajeitadinha nela aqui Vamos ajeitar ela no meio. E vamos clicar para ver como é que ficou, né? Para ver se deu certo. É, tá aí, né? Mas só foi falta de ajeitar certinho, né? Que deu certo até que deu. Olha aí. É, que ela ficou meia meia rustida, mas é dessa maneira aí, Sérgio. Você acertando ela direitinho ela não vai ficar feia desse jeito. Né? Deixa eu arrancar isso aqui. Porque no caso, essa imagem aqui não há necessidade, onde eu pus. É somente para poder mostrar lá para o Sérgio de Campinas como funciona. Né? É, este é um site da comunidade.net. O Sérgio tem o site da sua própria rádio, né, da comunidade.net, Lá e precisava de uma orientação dessa. Né? O mesmo, ó, Sérgio, você usa quando você vai como, colocar como banner. Presta atenção aqui. Ó. Às vezes a pessoa vai colocar como banner, Aí você vai vir aqui, ó, editar página, não, gestão, gestor de imagem, gerir, rodapé, coluna, aí você vai, vem com aquele, com aquele código lá da imagem, você vai clicar, colar aqui, tá vendo aqui, ó, e alterar imagem, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não vou tirar esse banner fora do lugar, você clicando aqui, depois, se você vai lá na frente, já está alterado, bonitinho, daquele jeitinho, tá bom, Serjão? Forte abraço para você que acompanhou o nosso vídeo até agora. Não se esqueça, né, se você é, tem o sonho de ter uma rádio online, é com a gente mesmo, né? É só você entrar em contato com o professor aqui, tá bom? 16 é o código diário, 988269117. Você pode entrar em contato com a gente, apenas R$ 25 reais por mês, é, do sinal da sua rádio, você vai pagar. Nós enviaremos todo o suporte técnico, todas as, vi, as videoaulas para você é, construir a sua rádio bonitinha aí, sem nenhum problema e vai ficar do jeito que você sempre sonhou e vai transmitir para o mundo inteiro, né? Que a, as nossas aulas são perfeitas, é, a, a nossa configuração que nós usamos fica 10, fica 1.000. É, que tem rádio por aí, né? Que às vezes a pessoa fala ah, eu vou para eu pago barato de um stream, né? Mas aquele stream lixo, né? Que não tem qualidade, não tem um técnico para orientar como você é, vai configurar direitinho para ficar bonitinho. É, a nossa transmissão é em alta definição, né? Nem em MP3 é mais, é o chamado ACC Plus, que é alta definição, é a transmissão em HD. E sai um som limpinho em todas as partes do mundo, tá bom? O telefone é 988 988269117, 988269117. Você pode adicionar no seu zap o código de área 16 e entrar em contato comigo, que no horário comercial estamos à sua disposição. Aquele abraço e até a próxima!